E aí pessoal, esse é o sábado do dia 18 de junho de 2021 e com a palavra hoje está o Júlio, ele vai ler para a gente Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou na frente dele e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem a vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Uma coisa que eu penso é. Jesus ele fala para a gente ser como uma criança, porque os discípulos eles queriam saber quem era o mais importante, né? E eu acho que uma criança ela tem isso de ela não vê diferença entre as pessoas. É, ah, essa daí é tem essa posição, essa tem mais dinheiro. Não, para ela, ela tem um olhar de, de ver as pessoas iguais. Acho que quando a gente se torna é, adulto que a gente quer ser o mais importante, quer ter as melhores coisas. Jesus ele fala para a gente se rebaixar, né? A gente ser como, como as crianças que não tem essa pretensão, não querer ser mais importante que alguém, não querer se colocar em primeiro lugar, assim. E como é que na prática a gente faz para ser como uma criança então? Como é que a gente muda de vida, muda de mentalidade para ser igual uma criança? Bom, acho ser é alguém que não obriga as outras pessoas a algo, não. É alguém muito exigente, alguém muito simples, né? Alguém que aceita as coisas, que não tem um... É, eu penso também, é, aquele que considera os outros superiores a si mesmo, que é uma coisa que Jesus falou, é, a gente ouvir o outro, a gente é, respeitar. Porque muitas vezes, quando a gente se acha melhor, a gente fica impaciente, a gente... É, acha que sempre a nossa opinião é melhor Mas acho que você precisa Considerar o outro superior E para terminar Jesus diz assim né, Que quem quiser ser um seguidor dele Deve então receber Uma criança né, Como se estivesse recebendo a ele Então isso já fala um pouco do trato Que a gente tem que ter com as crianças né. Como você receberia Jesus hoje? Então essa que fica a pergunta, né? Será que você já está recebendo ele hoje? É, da maneira como você tem tratado as crianças? Fica aí essa pergunta para cada um de nós. E você que está participando com a gente hoje, a gente parte o pão, graças a Deus. Amém. Falou.